E aí, pessoal, beleza? Aqui eu o Titi. Esse é o seu todos seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já vai deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, Quer jogar o DTank, que tá o link na descrição, meu parceiro, beleza? E, mano, eu não tô na ilha dos Lamentões, mas daqui a um tempo eu vou pra lá, Que eu tô, primeiro é... Evoluções aqui pra vocês E tô cumprindo aqui Deixando o canal bem movimentado Então se você tá curtindo a frequência aí Mano, só vem no canal todo dia Não precisa ter horário pra vocês escrever vir assistir o vídeo Só vem no canal todo dia Eu decidi fazer que ver isso Porque sem horário é até melhor, mano A gente posta o vídeo a hora que quer Daí vocês vão levar e assiste E beleza, sai fora, ô, irmão Para de mandar esses convites, pô E o que, que eu vou fazer aqui? Vou fazer umas evoluções Já consegui entrar aqui na sociedade nível 10 Tudo demais Vamos fazer umas evoluções aqui Torce por mim Vamos ver se vai dar certo, parceiro fracasso, fracasso, oxi uh, agora vai, vai, vai, dar sucesso aí Torta, cruza os dedos aí galera e deixa o like <risos> já faz isso aí que acho que dá sucesso aqui vamos tentar né e mano, vai lá no querer é, nas lives do Sufistão que ele tá fazendo live lá no Face pede pra ele me ajudar nos itens aqui galera pra querer poder evoluir a conta mano Porque, quer ver, eu fui pedir lá, parece que quer ver os caras no... na hora que deixa eu explicar novamente <risos> tudo errado A hora que eu vou caçar os caras, os caras não estão online entendeu? Mais ou menos isso que eu queria falar, eu compliquei tudo aqui, mas enfim, ah, só deu fracasso, mano. Na moral, será que não vai vir nada de bambu Petit aqui? Pra TT, pra TT, opa, papai, vai bem, ó vamos ver se vem a obação da cobra maia aqui, ó, dá uma cobrada, não sei, minha, minha, mas enfim, vai lá. É osso né galera mas não, não deu nenhum que, que deu sucesso aqui ó ah, só deu que ver essa minha aqui ó. pelo menos ela né a gente já vem aqui nem figura dá uma ativada nela agora eu vou pegar as coisas que que eu tenho aqui, eu vou começa a evoluir, né? Parceiro? fazer isso aqui e aqui nos espíritos de luta, já começar a upar que tá nível 4, aqui nível 4 também, e, mano. Eu vou para a continha aqui. Tô na ó, eu tô na rede Sufi Tank, mano, que é o servidor do Sufi Tank. Beleza, mano. E você estava perguntando se eu tava naquela ilha dos lamentões ainda não tentei criar minha conta lá hoje. Eu ia trazer um vídeozinho lá, mas não deu certo. Daí que meu foi. vou gravar onde que eu tava mesmo no servidor. Deixa o like que eu tô vendo aí que muita gente tá assistindo o vídeo. Assiste o vídeo, mas não deixa o like. Então deixa o like porque eu preciso do like de vocês, né meu parceiro? Pra gente poder querer fazer mais vídeo aqui. E vamos lá, né galera? Espero que ver aqui. Tá tudo de boa aí, né, mano? A gente tá evoluindo, deixa na continha foda. Que eu quero deixar essa continha aqui top. E se você tiver conta aqui quiser querer, ver. Vocês também me dão uma dicas, mano. Porque eu posso querer tá fazendo algumas coisas erradas aqui. Nem tô sabendo evoluir a continha, tá ligado, meu parceiro? De boa. Vamos abrir isso aqui, vou abrir essas cartas aqui. Será que ele tá? Aqui o bom é que dá pra abrir, um exemplo assim, 99 ele não fica aquele negócio lá de abrir 100, 100 Eu não gosto, mano, não sei vocês, mas eu não gosto muito não Ó, tem que ver essas pelas aqui, mano, ó Abusada Abusadamente <risos> Mais zoeira, né, galera Deixa eu ver Madura, madura, madura é, Deixa fora madura Aí, ó, já tá com 200k que maravilha, por aí. Agora, mano, vamos ver ir aqui na montaria. Vamos ver se dá pra sair do bobinho, né? E galera, lembrando que dá cupom também, porque os caras estavam perguntando no último videozinho se dava cupom. Dá cupom, mas é porque eu não tô fazendo PVP, beleza meu parceiro? Dá cupom sim. Mas eu vou fazer uma fusão aqui. Poder upar aqui as coisas lá. Das blocos, tranquilo. Deixa eu ver se. Pera. Será que eu todas já, consegui? Então é fusão na... Mais uma fusão que a gente vai ter que fazer aqui é, Beleza Mais uma fusão É, vamos... Vou fazer essa fusão assim deixar que ver, Aqui, ó Opa, pera. Dá uma upadinha aqui Hum... Mas vamos lá, né A gente vai upando devagarzinho Talvez se um, você está ligado até por quê? Porque deu certo, né, mano? Mas a gente tenta, né? Agora eu posso fazer o que aqui? Vou upar esse aqui, né, meu parça? isso aqui já fico mais... Suave, né? E deixa o like, galera, porque dá pra trabalho, mano, editar esses vídeos. Vocês acham que não, mas dá trabalho. Eu tive de formatar meu PC, porque devido aos problemas que estavam acontecendo, aí a gente formato. E foi bem caro, 60 pontos pra formatar. <risos> mas enfim, né? Pelo menos tá formatado agora. Aqui tiver no meio, colocar as cartas aqui. Deixa eu ver que é. mais. Colocar todas as cartas aqui. Fica de boa, né, meu parceiro? Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê, a carta? Depois eu dou uma atualizada nela pra pegar uns 300k de FC. Vamos aqui no pet. O pet tá bem bicho, mano. Por isso que eu tô falando pra vocês falar com o surf aí, ver se eu me arrumo os itens aí, mano. Eu... Olha como que o pet tá, galera. Tá bem fraco mesmo. Mano. Daí, agora pegou 300k de FC, né? Beleza, né, agora? Já pegou mais um FC aqui, porque eu dou uma arrumada aqui nas contramarcas, Acabei pausando aí pelo fato de barulhos aqui. Mas enfim, vamos pegar esse restante de coisa que tem aqui no correio Lembrando que tem evento limitado. Todo detalhe que tem, mas aqui tá com mais, né, mano E aí tô avisando pra vocês aí, pra quem quiser pegar os eventos Aproveitar, né não, Ok, deixa eu ver o que eu peguei aqui de bom não, Eu peguei essas coisas de fusão, mas eu não, tendo... ah, eu não vou tentar fazer fusão Porque não tá dando certo não, mas tem algumas coisas aqui que eu vou tentar sim Tô sendo meio que ver é, é... bipolar aqui, mas enfim né É tranquilo Agora... Tá dando até um up legal na conta, mano Porque eu ver? eu tô começando a conta agora Se eu para mais pra frente, né, pega quem vê mais um FC aí Tem que fazer PVP, tem que fazer muita coisa aqui pra pegar um FC bom E eu vou lá pra aquele novo serve que é... A vida dos Lamentões, eu vou ir lá pra lá também Só esperar como dá certo aqui a entrada Aí eu já tô jogando lá junto com vocês, galera E, mano, já criei a sociedade lá, ó Pra quem assiste o canal aqui, ó E começa a upar, meu parça Pra gente poder entrar lá, ó, já fazer aquelas evoluções GG Tranquilo Sobre isso aqui também, né, que é... Tipo... É... <risos> Deixa quieto, né, mano Eu ia falar um nome aqui, mas eu esqueci hum... Esse negócio aqui, honra é. Beleza A isso aqui que é de mas Mais hum, Tranquilo Não organizado aqui E fazer umas fusão aqui Mas que dá certo né mano Galera, eu vou colocar uma musiquinha aí só pra mim poder fazer aqui ver todas as fusão que eu preciso aqui E já volto Com a minha voz Beleza né galera Vamos ver se deu certo Alguma coisa Aí Caiu foi tudo Meu parça É doido Tranquilo então, Quando eu pegar essas coisas Eu vou vender tudo Ah passarinho Vai cantando em outro lugar do o demônio Tirando aqui Passarinho periquito Tá vendo aí galera Vocês ficam deixando A periquita de vocês aí Fudir da jovem Você Vem parar de cantar. Pria vergonças Cavajete Cavajete <risos> mano, mas vamos aqui que vai Upar essas coisas aqui Beleza Cancela, cancela Vamos deixar aqui na pulseira Tudo mais 350k de FC Hum Esse aqui eu não vou usar Um momento ainda não Não é apropriado para o momento Ah... Agora eu vou pegar mais coisa, mano, pra ver se dá pra upar. Vamos ver o que veio aqui pra mim e poder tá ajeitando a conta. Na verdade, algumas vezes eu vou colocar música de fundo, mano, porque quer ver, o povo aqui te contar, viu? Mas enfim, vamos ir aqui pra upar essas coisas. Sai, sai, sai, ô porra. Beleza. Dá pra colocar f 4, né? Quais f 4 aqui os inscritos de luta. Nossa, mano, que evolução mais vista Acho que é porque, aí, vocês vê, ainda tem de upar Cada coisa aqui, tô upando o mais básico Do mais básico Por isso que eu tô pedindo pra vocês lá, pedir uns itens lá pro cara Porque, mano, porque não dá pra gravar assim não, galera Aí, vocês veem fazer a evolução, mas é porque é muita Muita coisa que Não, não tem nada a ver, tá ligado? Foi é evolução e tem aqui não, mas Faz um barulhos no nosso para né, Meu Deus, mano Mas enfim, vamos abrir essas cartas aqui, vou dar uma atualizada Vai ser isso aí, né, galera, essa assim segunda evolução A próxima eu já vou colocar Full 12 a conta, tá ligado? E colocar gold pode. próxima evolução vai ser top hum, Eu não sei se eu... Eu não vou atualizar aqui nesse vídeo não, galera eu Vou só dar um upgrade aqui nas cartas Vou atualizar isso aqui off hum, Eu vou atualizar só para pegar os 400k Mas eu vou colocar uma música aí, beleza? Ah, esqueci, galera, tem de ter cupom Eu não tenho cupom Então, basicamente é esse o vídeo, né, mano Espero que vocês tenham gostado, quem curtiu, deixa o seu like aí, beleza? Pra gente tá podendo fazer mais vídeo aí pra vocês. É isso aí, né, galera? Eu vou ficar com o vídeo por aqui. E se você gosta aí do canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação e também não se esquece, mano. Vamos tentar bater aqui a meta de 80 likes aqui nesse vídeo. Se bater 80 likes, eu já trago o próximo, beleza? E o próximo vai ser uma evolução top, mano. Eu vou tentar conversar lá com o Suf, pra ver se ele me ajuda nos itens lá, pra poder que vem, gravar aqui no surf. E vamos ver, né, mano, se dá certo Se dá certo, eu trago o vídeo aí pra vocês Falando que deu certo e tudo mais Mas se não dá, a gente vai trazer vídeo do mesmo jeito Mas vai ser essa evolução assim de pobre, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado Deixa o like, ativa o sininho de notificação Também compartilha o vídeo Comenta pra mim saber que você existe E não se esquece, galera Quer entrar no servidor? O link tá na descrição Segue nas redes sociais e falou